Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje nós vamos continuar a história do Volkswagen Santana. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta. Antes de começarmos o segundo capítulo da história do Volkswagen Santana no Brasil, eu quero fazer um resgate do que vimos no nosso primeiro capítulo. Nele vimos a origem do nosso Volkswagen Santana, que surgiu na Alemanha como Volkswagen Passat, com plataforma designada B2, e foi apresentado no Salão do Automóvel de Frankfurt de 1981. No final de 1982, Protótipos rodavam pelo Brasil, finalizando o projeto do que seria o primeiro carro de luxo da Volkswagen do Brasil, que foi mostrado pela primeira vez no Salão do Carro a Álcool em 1983, para ser efetivamente lançado em junho de 1984, após mais de 50 milhões de dólares de investimentos em instalações, equipamentos, e programas inéditos para a época e mais de 1.750.000 km em testes de rodagem. Também foram mostradas, na primeira parte, as diversas versões e configurações do Volkswagen Santana, as novidades que surgiram como itens exclusivos do modelo, sua configuração mecânica e seus opcionais, como a transmissão automática de três marchas que fez dele o primeiro Volkswagen brasileiro com este equipamento. Continuando nossa história, em junho de 1984, quando o Volkswagen Santana estava prestes a chegar às concessionárias, a Volkswagen do Brasil resolveu fazer um sorteio com todos os seus funcionários no Brasil da época. O vencedor levaria o primeiro Volkswagen Santana a zero quilômetro produzido no país. O contemplado, após o sorteio na ala 7 da fábrica da Anchieta, foi José Roberto de Souza que era fresador ferramenteiro na Volkswagen. A Volkswagen do Brasil fez um único exemplar de um projeto especial utilizando como base o Volkswagen Santana de duas portas, que foi a vedete no Salão do Automóvel de 1984 dentro de sua política de desenvolver uma engenharia e tecnologias nacionais, iniciada pelo modelo Techauto ela juntou o que havia de mais moderno à disposição na indústria automobilística da época e produziu o Tecno 2. O grande destaque para o Tecno 2 estava na mecânica, que recebeu o motor 4 cilindros 1.8 do Volkswagen Sirocco, com injeção eletrônica e cabeçote com comando duplo e 16 válvulas, desenvolvido pela empresa alemã Oettinger com válvulas de exaustão cheias de sódio e as de admissão endurecidas posicionadas na parte central dos cilindros para garantir otimização de velocidade e eficiência ao processo de combustão. Esse cabeçote era usado por veículos Volkswagen e Audi produzidos na Alemanha na época, gerando 142 cavalos com grande elasticidade e aceleração de 0 a 100 km por hora em torno de 9 segundos. Destaque também era seu sistema de tração permanente nas quatro rodas, como nos Audi 4 e Passat Variant Syncro, com três diferenciais, dois dos quais bloqueáveis, o central e o traseiro. Tinha ainda a suspensão independente nas quatro rodas e freio a disco nas quatro rodas vinha com bancos recaro-elétricos revestidos em couro, assim como os painéis laterais, diversos equipamentos de conforto e conveniência, como abertura e fechamento das portas à distância, com acionamento do sistema de alarme, que contava com 64 mil combinações de emissão de ondas para evitar falsificações, console do teto com luzes testemunha, luz de cortesia e retrovisor, Central de entretenimento com TV, Vídeo e Sistema de Som Especial Painel 100% digital com velocímetro, conta marcador de nível de combustível, termômetro de óleo e marcador de temperatura de água do motor Computador de bordo com diversas informações com destaque para o relógio, tempo de viagem, autonomia, média de consumo e velocidade média Vinha também com telefone calculadora financeira HP, central de computação, vidros elétricos, ar-condicionado, direção hidráulica e conjunto de supercalotas especiais. Um ano após o lançamento do Santana, a Volkswagen colocava no mercado em 1985 como linha 1986 sua derivação Station Wagon, o Volkswagen Santana Quantum. A Station Wagon, como a Volkswagen designava o modelo, já havia sido mostrada no Salão do Automóvel de 1984, mas só então foi lançada oficialmente. Foram investidos mais de 10 milhões de dólares para produzir o modelo no Brasil, e mais de 1 milhão de quilômetros foram rodados em testes. Ela passou pelo mesmo processo de controle de qualidade do sedã, com o envolvimento dos funcionários nas primeiras unidades, conforme mostrado no primeiro capítulo. Trazendo muitas das características das versões parelhas do sedã, as versões CS, CG e CD, ela vinha sempre com carroceria de quatro portas, nas versões CG e CD, trazia bagageiro no teto com hastes removíveis, com capacidade de até 45kg de carga, o compartimento do step vinha com uma tampa de chapa, assim como os vãos laterais para a guarda de ferramentas. Tinha banco traseiro bipartido em 1 terço e 2 terços, cobertura sanfonada de carga, vinha com painel igual aos modelos correspondentes do sedã, opção de ar condicionado, direção hidráulica e transmissão automática conforme o modelo. Volkswagen foi além do automóvel. Tinha motor 1.8 designado o AP 800, com algumas alterações mecânicas que foram estendidas ao sedã para a linha 1986, como pistões mais curtos e mais leves e novas bielas, reduzindo o atrito interno em função do menor ângulo entre o pino central dos pistões e o virabrequim, recebeu retoque no desenho das câmaras de combustão, nova regulagem do carburador, nova curva de avanço do distribuidor, teve aumentado o diâmetro das válvulas de escapamento, e passou a gerar 94 cavalos com 15,2 kgfm de torque quando movido a álcool, e 86 cavalos com 14,5 kgfm de torque quando movido a gasolina, medidas ABNT. O sistema de escapamento teve seus elementos redimensionados, proporcionando maior silêncio e menor consumo de combustível. Como no sedã, a Quantum trazia mancais especiais que mantinham o um melhor alinhamento das rodas traseiras em curvas feitas próximas do limite e ganhou válvulas reguladoras nos freios traseiros com tambores traseiros maiores. A suspensão traseira foi recalibrada para seu perfeito funcionamento em situações limites, com o uso de um novo batente de selasto, um elastômero de poliuretano de alta resistência. Media 4,56m de comprimento, os mesmos 1,69m de largura do sedã, 1,35m de altura, e os mesmos 2,55 metros de entre-eixos do Santana. Seu compartimento de carga tinha capacidade entre 490 e 1.700 litros, conforme a posição dos bancos traseiros, na norma Volkswagen 803.10, e tanque de combustível de 75 litros. Um fato interessante é que o Volkswagen Santana Quantum foi lançado em três versões, as mesmas do Volkswagen Santana, CS, CG e CD, conforme seu folder de lançamento. Porém, na tabela de preços, a versão CD não aparecia. Consta que foram produzidas pouquíssimas unidades da versão CD, mas devido ao seu alto preço, inicialmente ficou restrita apenas a pedidos internos de funcionários da diretoria da Volkswagen. Posteriormente, foi oferecida também sob encomenda em concessionários. Inclusive, a versão utilizada pela mídia especializada para testes e comparativos e no material de divulgação da Volkswagen era sempre a versão CG. O mesmo aconteceu com o ar-condicionado e a transmissão automática, que foram divulgados no lançamento do Volkswagen Santana, mas foram efetivamente incorporados apenas no ano seguinte. A linha também tinha um serviço chamado de Serviço Exclusivo ao Cliente Santana, um plantão de atendimento 24 horas para dar assistência a qualquer tipo de problema no modelo. Na edição da revista Quatro rodas de novembro de 1985, foi publicada uma matéria com o resultado de um teste de 30 mil km com o um Volkswagen Santana CS Quatro Portas, que rodou durante 10 meses. Ao final do teste, sem nenhum defeito grave, o carro manteve o aspecto de novo. Os destaques foram a estabilidade, eficiência e assistência técnica. Uma segunda fase do teste de longa duração levou o carro aos 50 mil quilômetros, relatado na edição da revista de maio de 1986 que atestou as boas condições do carro ao final do teste. Uma série especial, designada pela Volkswagen de carro do mês, foi oferecida em 1986, utilizando como base um Santana CS, que teve incorporado acessórios e detalhes de acabamento do Santana CG, com preço promocional, posicionado entre as versões CS e ACG. Em meados de 1986, as linhas Santana e Quantum receberam mais uma modificação mecânica. A caixa de câmbio foi substituída por uma caixa de relações curtas, igual a do Volkswagen Gol GT, garantindo maior agilidade ao carro. Apenas a relação da primeira marcha foi mantida, assim como a relação do diferencial de 4,11 para 1, sendo todas as outras marchas encurtadas. No final de 1986, a Volkswagen lançou a linha Volkswagen Santana e Volkswagen Santana Quanto 1987. Os modelos receberam novos para-choques envolventes em plástico injetado e as versões passaram a ter nova nomenclatura: C de conforto, CL de conforto luxo, GL gran luxo e GLS, Gran Luxo Super, conforme a disponibilidade de equipamentos que foram realinhados da versão básica a topo de linha. Internamente, o ajuste da inclinação do banco do motorista passou a ser por uma roldana e na mecânica, a redução das tolerâncias de produção, através do aprimoramento do processo de industrialização, permitiu um ganho de potência e torque no motor, que passou a gerar 96 cavalos e 15,6 kgfm de torque, quando movido a álcool, e 90 cavalos e 14,7 kgfm de torque, quando movido a gasolina. O sistema de arrefecimento também foi alterado, passando a ter um radiador horizontal sem tampa, que passou a ser colocado no vaso de expansão, ao invés do antigo vertical. A suspensão recebeu nova calibragem, o rolamento de roda dianteiro ficou maior e o silencioso foi deslocado para quase o centro do sistema de escapamento, ficando assim mais escondido. A versão C estava disponível sem opcionais, apenas com motor a álcool e câmbio de quatro marchas. A CL era basicamente a versão C, com diversos equipamentos de conforto e conveniência, e opção de motor a gasolina. A versão GL tinha uma caracterização esportiva, fosse pelo desenho das rodas, semelhante às do Volkswagen Gol GT, ou pela ausência de cromados. E a versão GLS, a topo de linha, trazia nova frente, com faróis de neblina incorporados à grade dianteira e setas no para-choque, todos os itens disponíveis, uma exclusiva chave com iluminação e os opcionais de transmissão automática, direção hidráulica e ar condicionado. a realidade. Entre no Santana 87. Nesse período estava sendo criada a Auto Latina, uma joint venture criada pela Ford e pela Volkswagen no Brasil, que tinha o objetivo de criar uma sinergia entre as marcas e reduzir custos, semelhante ao que estava sendo feito em Portugal com a criação da Auto Europa. Com isso, Alguns modelos estavam sendo criados visando o um lançamento próximo, dentre eles uma linha de Sedã e Station Wagon. Mais uma vez a revista Quatro Rodas, em sua edição de julho de 1987, publicava um teste de 50 mil km, desta vez com o um Volkswagen Santana Quantum com transmissão automática. O destaque foi a boa estabilidade e seus bons freios. Para 1988, a linha Santana e Quantum recebeu pequenas, mas importantes novidades. O nome Santana foi abolido da station wagon, que passou a se chamar Volkswagen Quantum. No sistema elétrico foi adotada uma central elétrica igual a dos Audi alemães. Além disso, os comandos dos vidros elétricos passaram para as portas na dianteira, com novas teclas, sendo do motorista com o um sistema de um toque e um temporizador nos vidros, permitindo o seu funcionamento com até um minuto depois do carro ter sido desligado, sistema semelhante para o uso das luzes de cortesia. O acionamento dos faróis de neblina, dianteiro e traseiro, também foi alterado. Assim como o sistema de partida a frio, que passou a ser automático. A linha recebeu novo volante, novas cores e a versão GLS ganhou novas rodas de liga leve. A partir de maio de 1988, uma grande novidade surgiu na linha, o motor 2.0, disponível como opcional. Além dessa, as outras novidades na linha e a continuação dessa história veremos no próximo capítulo. Aqui finaliza o segundo capítulo da história do Volkswagen Santana. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e acompanhar as nossas redes sociais. Semana que vem eu volto com a continuação dessa história. Até lá.